Depois, novamente, com saudades, eu espero. Beleza? Como que vai tocar aqui, então? Só segurando, ó. O noivo vem, vem outra vez, ansiosamente espero, ansiosamente espero. O noivo vem, vem outra vez, com saudades.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 Maranota, rasga a beleza, o céu e... gente são só essas partes, tá? Não tem arranjo, não tem muita coisa para fazer. É, o que que a gente pode fazer aqui para você que que às vezes não quer tocar aqui só com com um piano e pad, né? Fiz um vídeo esses dias até falando sobre um dedilhado no worship, é, tá lá dentro do curso. Mais ou menos uma ideia aqui, ó, tá? Ó. Vez Ansiosamente Espero Ansiosamente Espero Vou passar esse dedilhado pra vocês, tá? Fá menor, vocês vão fazer aqui, ó. Beleza? Passei isso aqui dentro do curso Pros alunos, hein? Então vamos lá 1, 2, 3, E, beleza? Agora a gente vai pular bemol aqui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 Terça tá? Terça e tônica, terça e tônica. Ó, A outra parte, ó. Faça, faça, sol. E a parte do... Vou fazer só uma vez devagarzinho essa parte da fumaça Pra ninguém reclamar, ó Fá menor Sobre o Ré bemol Sobre o Mi bemol Sobre o Si bemol si menor Sobre aquela parte do rasga o céu e desce, vai ser Fá menor. Rasga o céu e desce, rasga o céu e desce.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 De novo, mi menor, a fumaça sobe, dó, é, as montanhas tremem, ré maior, quando o cavalgando ele vem, lá menor, e para finalizar a parte do rasgo do céu é mi menor, rasga o céu e desce, dó maior, lá menor, rasga o céu, aí vai para dó de novo, desce, desce, Maranata Maranata Vai ficar bom o céu E desce Desce Nasga os céus E desce Maranata beleza? Suave, suave, tá? Eu tinha feito a cifra só em, em fá menor né? Eu vou dar uma ajustada nela aqui E jogar também o sol pra vocês aí, tá bom?